A gente já tá tendo um debate de. Da própria existência do debate. Cara. Tanto de um lado como de outro. Verdade. Da própria existência do debate. Então, tanto você tem uma patrulha é, é, assustadora de por parte agora, porra, do Supremo Tribunal Federal. Eu, pelo menos em tese, posso falar abertamente que é, sou absolutamente contrário e crítico. O ministro Alexandre de Moraes, presidiu o um inquérito. É, é... Primeiro que, assim. O inquérito está errado desde o início, que ele deveria ter sido aberto a pedido da Procuradoria Geral da tá República. Falando? O inquérito das fake news. Tá. Esse inquérito que foi aberto pelo Toffoli, que é, ele abriu com base no regimento interno do Supremo, que diz que o Supremo pode abrir de ofício, que ou seja, sem ser provocado por ninguém, sem ninguém pedir inquérito, se acontece algum crime dentro do Supremo, que é o que, a, a expressão que o regimento interno usa é nas dependências do Supremo. Só que ele abriu considerando que o que acontece em rede social contra ministro do Supremo acontece nas dependências do Supremo. O que é, claro, uma interpretação esdrúxulamente elástica do conceito de nas dependências ele, do Supremo. Né? Não, demais, demais. E na época o Procurador-Geral da República não questionou que era o Aras do Bolsonaro porque é, aquilo ali estava sendo utilizado para investigar, inclusive manifestações que tinham quebra-quebra por parte de esquerda. E aí o Aras não questionou. E ele era o, o, o o, com, o cara competente para fazer essa, esse questionamento, era a função dele, né? Ele não fez naquela época, depois se voltou contra os bolsonaristas, virou esse, esse monstro que a gente tá vendo agora, você não tem... É, é, é, muita... tipo Ele manda tirar a rede social em duas horas com a, com a multa de 100 mil reais e muitas vezes de gente que não tá cometendo crime. De gente que... E, e mais do que isso, o próprio processo, é reforçando, o próprio processo em si tá errado que deveria ter o pedido do Procurador-Geral da República, hoje o, o senador faz uma petição para o Supremo, e, como se fosse Ministério Público, e o Supremo vai lá e acata e manda prender e manda censurar com base em petição do senador. Então tem petição do Randolph, tem petição do Renan Calheiros, como se fosse... Pô, afastou agora. Eu, eu é, é, tenho plena convicção de que Bolsonaro e o bolsonarismo incentivaram a invasão da, da, dos três poderes, de que quem invadiu, depredou, é, incentivou e arquitetou intelectualmente precisa ser preso, precisa ser punido por isso. Agora, afastar, por exemplo, monocraticamente, afastar o Supremo Tribunal Federal, afastar o um governador... Cara, isso foi muito louco. Isso... Para pra pensar. Olha, olha, mas depois foi julgado e mantiveram, né? Mas mesmo assim, não era a competência do Supremo julgar, era a competência do Superior Tribunal de Justiça, que é quem julga Verdade. o governador. É o é Superior Tribunal de Justiça que julga o governador. E, e, e para além disso, ou a própria Câmara Legislativa do, do Distrito Federal também, que é responsável por afastar ou não. Mas olha só, olha o cuidado, por exemplo, que o, que o, o, o constituinte, o cara que fez a nossa Constituição, teve para Intervenção Federal, que é o que a gente está tendo agora lá em Brasília, na Secretaria de Segurança Pública, para que... O presidente da República interfira na Secretaria de Segurança Pública de um ente da federação, ele precisa fazer um decreto. Esse decreto precisa ser analisado pelo Congresso Nacional há 24 horas e o Congresso Nacional precisa aprovar. E durante esse período de intervenção federal, o Congresso não pode modificar a Constituição. A gente está proibido nesse período de votar a PEC para interferir em uma Secretaria de Segurança Pública. O presidente manda mensagem, o Congresso valida e não pode aprovar a PEC. O ministro do Supremo Tribunal Federal foi lá e não... Pulou, não tudo. pulou tudo. isso e afastou o governo inteiro. E eu não tenho a menor simpatia pelo Ibanês, não conheço o libanês, não tenho nada a favor, não tenho nada contra ele. Né? Não é essa a questão. Não é esse o ponto. O ponto é como foi feito. É, porque assim, se a gente, se a gente bate palma para isso, a gente tá basicamente dizendo que, cara, é, eu acho que ele errou, eu acho que alguma merda aconteceu ali, tá ligado? É, não sei em que nível... Não estou defendendo o Ibanez, o Ibanez também, não. É só uma questão que, pô, se a gente admite que um erro de um governador é, seja punido dessa forma, a gente admite que um, qualquer erro de qualquer governador seja punido dessa forma. Sim. Não é? Sim. Pô, eu tô estou maluco. Porque, por exemplo, o Tarcísio... Acontece uma... uma Deus me livre, tá? Não estou desejando nada disso. Quebra-quebra dizer... quebra na lespe. Acontece um quebra-quebra na lespe, acontece uma chacina aqui em São Paulo. Porque aí a polícia militar, que é subordinada ao Tarcísio, porra, tava tirando selfie no bagulho. Afasta o governador? Eu, eu acho esquisito, tá ligado? Então todo esse processo aí foi bem esquisito mesmo. Sim, sim. Porque, é, é, não sei, tem todo um processo para fazer. Quem defende isso, a hora que. Uma hora vai pegar na tua bunda, irmão. Não tem essa de, ah, censura ele ali. Uma hora é tu, cara. Sim, sim. É uma, uma das minhas frases preferidas do Espírito das Leis do Montesquieu, que ele falava, veja os abusos, veja a sua correção, e veja os abusos da própria correção. Né? Ou seja, ele vê uma coisa errada acontecendo, aí ele vê as pessoas combatendo aquela coisa errada, e vê o abuso na pessoa combatendo aquela coisa errada. Então, a, a grande premissa, né, ou a grande defesa do, do Alexandre de Moraes é estar defendendo a democracia. Beleza, uhum. precisamos defender a democracia. Agora, a gente não pode defender a democracia ao custo da própria democracia. A gente não pode de de defender a democracia de um golpe de Estado concentrando poderes num sujeito que não deveria concentrar esses poderes. É, pior que assim, a gente, eu estamos num momento que, assim, eu estava te falando antes, é eu tenho um pouco de medo de, de por exemplo, twitar um bagulho sobre isso, porque, e, e assim, o próprio, esse sentimento que eu tenho, que assim, eu não sei mais se eu posso criticar o, o STF, o Alexandre de Moraes. Eu não, sei, eu não sei se eu posso falar que eu acho que ele tá cometendo excessos, porque. Ele pode achar que. Tirar seus dedos tô... do ar e fuder sua vida. Olha isso. No seu caso, que é sua vida mesmo, sua profissão, seu é. negócio. Então, cara, assim, se a, gente, a gente tá vivendo um momento que, que a gente não pode criticar alguém, tá ligado? Isso é muito sim, perigoso, sim. cara. E as pessoas. É interessante como, como tem muita gente que não percebe que isso é muito perigoso. Porque, porque é, contra tá não, é contra gente que você não. É contra a gente que você não gosta. Né? Como é contra a gente que você não gosta, você, os caras eles ficam batendo palma. Sim. E, e assim, existe a chance real dessa porra virar, irmão. Sim. E saiu notícia já falando que o, o, chegou no PT, assim, que. Eventualmente o próprio Alexandre de Moraes, durante o, o governo Lula, pode tomar medidas contra o governo Lula e depois vai ficar complicado para eles criticarem porque eles aplaudiram quando não era contra o Lula. Né? Então. É, Cê lembra é um um tal risco do... que eles estão correndo? Você lembra uma censura prévia que rolou num documentário do, do Brasil Paralelo, eu acho, que sobre o Bolsonaro, era quem quem mandou matar Jair Bolsonaro, uma parada assim, acho que era isso. Eu vi nome. por cima. Então, mas aí rolou um bagulho. Esse é, ia ser um documentário que ia sair para os assinantes do Brasil Paralelo, acho que é Brasil Paralelo, não lembro mais. Não, eu acho que é, mas... é também acho. E ele falou não, não vai sair essa porra não sem nem ter visto. Não é demais isso, cara? Sim, sim. A matéria na, eu, matéria no antagonista eu... na Cruzoé falando sobre um, um, uma suspeita envolvendo o Toffoli. Também que ele tirou do ar e voltou atrás. Depois o Supremo voltou atrás, porque pegou mal pra caramba, puta censurar um veículo de imprensa e tal. Mas na época mandou tirar do ar, porque falava, falava a respeito de um ministro supremo. A todo momento... E eu não estou nem dando mérito se é verdadeiro ou não a acusação contra o Toffoli... Mas a todo momento... Saem acusações falsas e verdadeiras na imprensa sobre político. E, e você não tem esse mesmo rigor de tratamento de... Puta... Se fosse tirar tudo do ar... Que fala sobre suspeito, ou sobre bastidor... Ou sobre rumor... Tipo, meu amigo, não tinha mais imprensa. Não tinha mais. E, e assim... é muito, inter... A gente estava comentando aqui antes... Que assim, é muito interessante esse último movimento... De detonar, acho que foi o Nicolas, uma menina do Teatualizei, eu não sei o nome dela, é. e o Monarque, tá ligado? Eu, eu não sei porque, qual que é a base, qual que, qual que foi o, o, o... tu sabe o que foi que motivou isso daí? Então, primeiro, a outra coisa absurda é que a regra do processo é de que... A regra da, da a coisa pública, de maneira geral, é que os processos são públicos. né? Uhum. Eles só são sigilosos quando é, publicizar vai causar algum dano para a investigação, para o curso do processo, etc. E eu não acho que seja o caso, porque não tem nada na, na fundamentação da decisão, porque o, o Glenn divulgou a decisão né, do, do Alexandre de Moraes. Inclusive, é, ele que pô, durante muito tempo foi herói da esquerda, agora. O Glenn tá, tá apanhando pra cacete. Tá apanhando muito, né? tá sendo completamente cancelado, né? E. por expor uma coisa que ele acredita. Que... E eu acho que nisso ele tá sendo coerente. Puta, eu discordo é, é, é, 90% da visão de mundo do Glenn. Mas ele tá sendo uh, uh, uh, coerente, ele tá sendo corajoso de defender aquilo que ele acredita, de que. que inclusive saiu pô, uma matéria do New York Times questionando o, o, as decisões do Supremo Tribunal Federal, questionando se o Supremo Tribunal Federal for longe demais. Eu vi, uh, acho que ontem, ontem, ontem, isso é uma matéria também nos principais jornais da Holanda. Então está um, tá começando a ter um questionamento até internacional de se a, a Suprema Corte Brasileira está indo longe demais com a prerrogativa ou com a, com a desculpa de, de defender a democracia. E, e aí, na fundamenta, primeiro, a decisão tira em duas horas, senão vai pagar 100 mil reais de multa, que eu acho que é um prazo curtíssimo para as redes sociais né, administrarem ou tirarem aquilo do ar. E um outro ponto que é fundamental para mim, existe, existiu articulação para que tivesse invasão? Teve incentivo? Teve mentor intelectual, etc? Teve. Agora, eu não tenho a menor dúvida, e eu acho que ninguém tem, de que o monarque... Não foi um mentor intelectual, é um sujeito membro de uma rede. É, Esse que, é o argumento? Que incentivou invasão pro, ao Supremo Tribunal Federal, à Praça dos Três Poderes. É, os, o, que, o que eu vejo muita gente argumentando é: mas o Monarque, com os tweets dele, incendiava as pessoas para que elas ficassem cada vez mais radicalizadas e não sei o quê. Cara, um tweet indignar uma pessoa não, não é justificativa né, para tirar do ar. Se ele de fato incentivasse. É, eu falava assim, lá. tinha que invadir mesmo, etc. Uhum. Ou, não é nem, às vezes não é nem ele mandar, mas às vezes é, justificar, falar, é, não, porra, essas pessoas estão certas, ou, enfim. Qualquer outra coisa, passar pano de que, que seja, não foi o caso. Não foi o caso. E aí detonaram o moleque. É, foram tudo para o espaço de um jeito... Que corrobora o que o Monark estava falando, né? Que os caras estão tão mesmo mandando na parada. Então, é, bom, e, e, e o que mais me, me assusta nisso nesse, nesse tudo é o seguinte, cara. É, e agora, É pô... seguro a gente comentar isso? O fato da gente estar tá com medo de comentar isso já devia ser um sinal vermelho gigantesco, cara. Sim, perfeito.